ladrão de banca aí, ó. Trazendo um bocado, muito monte, tá Se não puder. Mas tem que pegar os outros, né? E o pau tora! Mais presuntinho pra essa noite. Não, o tá filmando também, não precisa ter medo de filmar, não. Muito bem, você que acompanha o Nova Band hoje, estamos aqui também simultâneo com a Rádio FM aqui em Nova Bandeirantes. Tenente Claudel Arruda, muito boa noite, muito bom dia para quem nos acompanha pela rádio. Resultado da operação de hoje, Tenente, Claudel, nos contem. Boa noite, bom dia. Boa noite, quero cumprimentar é, todos, os ouvintes para nós também, e hoje nós, como dizemos, 7 dias de operações, após o roubo a banco aqui em Nova Bandeirantes, e hoje em uma das nossas barreiras, o, a, agora se chama é Força Tática, deparou com a caminhonete que vinha né, no sentido deles e acabou empreendendo fuga. Hum. Foi pedido apoio é, pelo rádio e todas as equipes os do BOP. as equipes foram no, no encalço. Acabou que os miliantes é, abandonaram essa caminhonete e entraram na mata, né, foi feita a revista na mata e logo em seguida, quando o BOP já estava saindo da mata, eles revidaram e começaram a atirar na, na, na, nos policiais do BOPE, que revidaram também, né, houve um confronto armado, onde quatro elementos foram feridos, trazidos aqui para o hospital de Nova Bandeirantes, socorridos, mas acabaram via óbitos. Ah, é, não, não registrou ferimentos que vieram a óbito então, né? É, exatamente. A informação ela foi divulgada no meio da tarde, isso, né? Mas é, essa informação no meio da tarde é uma informação fake news, entendeu? Nós não, não tínhamos esse conhecimento, não, não tinha nem acontecido. E com esses elementos nós acabamos encontrando também uma grande quantidade de dinheiro que está sendo contada, é dinheiro que foi pego do banco e vários armamentos, inclusive com roupas camufladas, balacravas, munições, então os elementos que tinha feito, é, é, tinha feito esse assalto. Né? Você é sabendo que tem mais elementos ainda feitos, mas assim, é que... é, Essa movimentação que teve no, no na porta do Hospital aqui no município, é resultado então desses quatro elementos que foram capturados? Como é que é? é exatamente, os elementos foram baleados hum. e estavam feridos, é claro que a, a Polícia Militar, no momento, Deu todo o apoio e socorreram, trouxeram aqui para o hospital para que seja socorrido, mais os quatro virão óbito. Muito bem, agora a polícia sabe dizer aí quantos ainda estão à solta, aí movimentando ainda pelo município, pela região? Nós levantamos no dia da sorte que tem mais de 10 elementos, né, inclusive o apoio, então a polícia militar Juntamente com a inteligência da Polícia Militar e o levantamento continuaremos a operação e com certeza, dentro de algumas horas Os elementos serão é, encontrados As buscas estão sendo feitas aqui na região aqui do, do, do município Toda a região de fronteira do município, né? Exatamente, na região toda aqui onde, fomos, é, onde a inteligência fez levantamento Nós trabalhamos aqui com tecnologia de inteligência da Polícia Militar E estamos na, nessa região aqui, então com certeza em poucas horas Algumas horas, com certeza conseguiríamos encontrar o restante do banco. Muito bem, já tem estimativa de quantos ainda faltam para fazer a captura? Nós sabemos sim, a pessoa inteligente sabe, sabe entendeu? E vamos trabalhar nesse número aí, preferimos não divulgar, tem tá mais bom. de 10 elementos. Parte que... daquilo que foi subtraído já foi é, recuperado pela, pela, pela, pela PM. Exatamente. né? Exatamente, está sendo contado esse dinheiro, inclusive com a máquina do banco, né? Hum. o banco enviou a máquina para que fosse contado esse dinheiro. Muito bem, então também a gente pode a roda. Faço é, a mensagem para quem nos acompanha, tanto pelo site do Alvando de hoje, quanto Rádio FM, para é que a população pode ficar mais tranquila, né? Com esse resultado, então, agora sim, quatro mortos, né? Qu quatro milhares mortos, é, e resultado positivo, dessa forma, né? Exatamente. A mensagem que eu posso é que a Polícia Militar, ela nunca me deu esforço para defender a sociedade. é claro que os elementos conseguiram, inicialmente, êxito aqui nesse assalto, mas com certeza, com inteligência, com o apoio total da Polícia Militar, apoio total da sociedade, da população aqui, conseguimos já começar o trabalho. Né? Então isso aqui não começa o trabalho e com certeza iremos é, mostrar mais resultados mais, é, mais aqui horas. Só precisando que operação ela não tem tempo para terminar. Né? É, não ela tem não tempo tem para terminar, né? nós vamos atrás, continuamos atrás, tudo para nunca atrás. Muito obrigado para que minha gente, tanto nós aqui do Sérgio Navarro de hoje, como também da equipe da Servent, tá bom? Forte abraço. Obrigado. Obrigado, bem. galera, obrigado aí. Valeu.